Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês nesta matéria que saiu numa plataforma de investimento que eu acompanho e eu quero ler aqui com, junto com você. Crédito imobiliário em 2023. Por que, que o Itaú e o Bradesco estão reduzindo? A Caixa Econômica Federal ela elevou em 10% a concessão de crédito imobiliário entre 2021 e 2022. Enquanto os bancos privados estão diminuindo. Fala gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Márcio Guimarães, eu gero conteúdo aqui para o YouTube sobre o mercado imobiliário, eu ajudo pessoas a serem aprovadas no financiamento, a realizar o sonho da compra e da casa própria. E eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse nesse vídeo, mas eu quero que você fique atento a respeito de algumas coisas que estão acontecendo no mercado imobiliário para você que está aí pensando em comprar o seu imóvel. Então, já deixa seu like aqui no vídeo e vamos para o conteúdo de hoje sem enrolação. Fala, pessoal, então, não sei se vocês repararam, mas do ano de 2022, o ano passado, muitas pessoas é, tiveram dificuldades em conseguir a aprovação bancária, ou seja, o crédito imobiliário. E por que, que isso está acontecendo? Bom, o banco, é, os bancos na verdade, terminaram aí, como você pode acompanhar na matéria que eu deixei o link na descrição desse vídeo, eles terminaram de fazer lá os, seu, os seus balanços referentes ao ano de 2022. E o que aconteceu no balanço de 2022 dos bancos, onde a economia tem essas informações para ter uma ideia e do que realmente está acontecendo. E aí eu trago o foco para o mercado imobiliário. O crédito para o empréstimo, o financiamento imobiliário diminuiu. A construção civil também deu uma recuada. Apesar do PIB ter crescido 6% em 2022, foi menor, foi menor do que o ano 2021, ou seja, o apetite dos bancos, eu tenho percebido, e através dessa matéria também, que tem diminuído, ou seja, os bancos não têm interesse em emprestar dinheiro devido à grande inadimplência. Claro que daí falando sobre inadimplência, entra... Toda a questão do resultado que aconteceu em 2020, o que nós passamos em 2020, não preciso falar aqui, em 2021, onde muitas pessoas perderam trabalho, diminuíram salários, você está ciente disso. E não, são, não foram sobre os empréstimos de financiamento de 2020 e 2021, foram sobre os empréstimos que aconteceram em 2017, 18, 19, que meu último vídeo também deixou muito claro aquelas, aquelas fórmulas mágicas de financiamento que muitas pessoas pegaram quando os juros estavam pequenos e os juros começaram a subir. Um outro é, detalhe também bastante importante para que você que está pensando em comprar um imóvel fique atento é que as indústrias tiveram uma recessão econômica e tive, não teve crescimento. Ou seja, as pessoas da década passada, ou seja, de 2000, vão lá de 14 até 2020 praticamente, é, muitas pessoas da indústria não tiveram um crescimento, ou seja, o desemprego estava alto. E isso reflete, vamos dizer que você é uma pessoa que tem dinheiro para emprestar. Como você vai colocar a tua reputação da tua empresa, não a reputação, mas o crédito, o dinheiro que você tem, emprestar onde você sabe que uma massa de pessoas não estão conseguindo pagar os seus compromissos. Então, isso resulta em quê? Resulta na diminuição do crédito imobiliário, o mercado imobiliário também deu uma encolhida e isso vai dificultando. Mas o que eu quero dizer, gente, com tudo isso, como eu falei no início, não querendo ser... O cavaleiro do apocalipse. Eu quero dar uma solução. O que, que que na verdade é necessário. Independente de. É, como vocês viram ali. Os bancos privados estarem diminuindo o apetite. Isso não quer dizer que eles fecharam as linhas de crédito, existe a linha de crédito, porém eles subiram a régua, e a caixa econômica que aumentou aí a concessão ao crédito, na verdade ela acabou aumentando também os juros, isso comprova mais uma vez que a régua dos bancos estão um pouco mais alta, o que que isso quer dizer? Que eles vão exigir um pouco mais das pessoas que precisam pegar dinheiro emprestado para comprar seu imóvel, aí entra você, você que precisa comprar o um imóvel, você que quer comprar o um imóvel, precisa trocar, por exemplo, você mora num apartamento de dois quartos e teve mais um filho e uma filha, precisa ter um apartamento de três quartos, você vai precisar comprar, você não vai colocar teu filho e tua filha morando no mesmo, no mesmo quarto, você quer dar uma qualidade melhor. Você que vendeu o teu imóvel no ano passado, está com dinheiro, recebeu um, uma herança, agora precisa comprar, você vai comprar ou à vista ou vai financiar uma parte, ou seja, as pessoas que precisam comprar, essas pessoas vão precisar ter algumas informações de como é feito esta análise de crédito para que consiga, faz, não facilmente, mas melhor e mais rápido, ou seja, muito mais do que aquelas que não sabem. Quando eu falo que as pessoas precisam se preparar, não é você pagar a tua, a tua dívida agora, pagar teu cartão de crédito lá no banco, como muitas pessoas me fazem pergunta aqui, ah, eu paguei, se eu for lá no banco agora pagar o meu, meu, meu, meu empréstimo que eu deixei de pagar de 5 anos atrás, será que eu vou conseguir o crédito? Não adianta você fazer isso agora. O que você precisa, adianta sim, é se organizar. E justamente como se organizar financeiramente para ter o teu crédito aprovado foi que eu, desde 2014, desde 2014, quando eu comecei no mercado imobiliário atendendo muitas pessoas, passando as fichas delas para o banco, o banco recusando, outras aprovando, eu comecei a montar um padrão do que realmente aprovava, do que realmente não aprovava. Alguns resultados vinham do banco onde nós não podíamos falar para o cliente. Não posso, tem coisas que não dá para falar para o cliente, eu não posso chegar para você que teve, teve o, teu, o teu crédito negado e falar assim, ó, oh, você teve algum problema no banco, né? Alguns anos atrás você precisa resolver. E a pessoa fica assim, tá, mas o que aconteceu? Porque você tá me escondendo, você não me fala. E o banco também não pode falar, eu não posso chegar para você e falar assim, ó, oh, eu não tô conseguindo aprovar o teu crédito na construtora porque você deixou de pagar 10 mil reais o banco em 2015. Eu não posso falar isso, eu posso ser processado. A construtora pode ser processada se tem essa informação. O banco pode ser processado então, o que você precisa é ter informação de como esta análise é feita para que você consiga se organizar e buscar o teu crédito. Então, como eu estava falando, eu fiz um padrão, eu, eu busquei um padrão de aprovação com muitos resultados de que realmente, quando as pessoas não eram aprovadas, o que, que elas precisavam melhorar, e montei tudo isso e gerei um e-book. Ajudei várias pessoas a serem aprovadas no financiamento imobiliário justamente por elas terem adquirido este e-booking. Eu re resumi tudo isso, fiz isso e coloquei, tem um, tem um link aqui embaixo, nesse vídeo, que eu estou te ligando direto para que você possa comprar esse ebook bom eu falo comprar porque obviamente isso me deu trabalho e eu acho que é válido quando a gente é, coloca um valor para que faça valer a pena para você mas calma aí que é um valor menos menor do que uma pizza é mais para pagar o meu trabalho que eu estou desenvolvendo que eu desenvolvi para você para que você possa obter estes segredos de análise de crédito e consiga ser aprovada no financiamento imobiliário, ou seja, um trabalho de praticamente aí, 8, 9 anos é, que eu desenvolvi para ajudar você a ser aprovado no financiamento, então se você tem esse material em mãos, se você lê, você pode ver pelo celular pelo computador, pelo tablet, pela televisão onde você quiser, você abre este book começa a ler e você vai entender como você pode se organizar para que por mais que os bancos eles a ba... aumente a régua e diminua o um apetite pelo crédito que você consegue provar para eles que realmente você consegue ter é, essa assumir esta responsabilidade e consiga comprar o teu imóvel ou seja, conseguindo aprovação de crédito no financiamento imobiliário espero que você é, utilize esse ebook, espero que você goste desse vídeo, se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário para mim, indique esse vídeo para outras pessoas e óbvio se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.